Fizemos agora Portugal, no final do mês passado fizemos uma turnê em Portugal de uma semana. Que legal. E aí vim pra cá e fomos pro Ceará pegar. Você fez Portugal? As... Fiz Portugal. E é legal lá? Pra caralho. É. Eu não, é gosto. Eu não gostei muito porque é, é tudo muito certo. Eu adoro É Portugal. muito certinho. É muito né? certo. Não, mas eu um... nunca fiz. É legal o público lá? É bom o pra, pra Moro? É, é. É legal pra caralho. É. É muito bacana. Essa mas... resenha aí de, de, de chapeleta tá tudo certo? Algumas palavras não entram muito. Por exemplo, não entra muito. Foda-se pra nós aqui é... Foda-se. Vai se fuder, é. É, lá o foda-se pra eles é... Que massa. Ah, é uma coisa legal. É. Você fala, cara, eu vou viajar. Foda-se. Então, os caras, porra... tem se E um carro novo. Foda-se. Foda-se. É. Que legal. Aqui é indiferença. Aqui foda é foda-se, é. é. Aqui é, é. pra é. pro caralho mesmo, é. É. é. Vai pra merda. Tem umas palavrinhas que é meio diferente, assim. Então, fala, se falar, foda-se, pô. E Kenga Portuguesa? Você conhece a Kenga Portuguesa ou não? <risos> Conheci num e show. Kenga, kenga do Mato Grosso, você falou show, que é caro. Então, no show, interagindo lá. <risos> lá vem ele, bicho. Com a mulher. E aí. Porque rapariga lá é moça. Isso. E pô, não, no Ceará é Kenga. Perfeito. Rapariga é puta. É, e lá é moça, é. E é, fazer bico é boquete. Lá? É. Não é tipo um trabalho temporário, normal. Fazer um bico. Vou Fazer é fa um bico é chupeta. É fazer um bocadinho, A petinha, é. A petinha. É. é fazer um bico. E, e, e trabalho informal é biscate. Biscate, perfeito. Trabalho trabalho aqui, eu sou biscate. Ai, <risos> Agora deve ser broxante, né, Bola? A porque já fazer assim. Nossa, esteve maravilhoso. Tira de é que eu vou fazer um bico. <risos> É esquisito, né? Fazer um bico. Posso fazer um bico dentro da fazer um fazer um bola gata. Fazer, fazer um, um bico, bico é. Ah, acho que posso fazer um bico. É, os ovos, os caras chamam meus tomates. Não chama? Meus tomates. Meus é. tomates? É, é meus tomates. Olha, eu tava que... com os, fiz outro show com outros comediantes lá, fiz três solos e quatro shows de elenco com outros comediantes hum. rodando. E aí fui pegando o jeito que os caras. Meus ovos, os caras, pô, não, não, não tá entrando essa piada. Os caras não. Não tá fala, entendendo? Tomates. <risos> Meus tomates Meus tomates Porra É bem diferente, porra, bem diferente é. Aí interagindo com a mulher que tava lá Numa cidade chamada Ceia aí, O que você faz aqui? Daí ela falou, o trabalho informal eu falei Você faz bico? Aí ela começou a rir aí Ela falou, não, eu sou biscato Aí ficou só eu rindo <risos> <risos> Que confusão porra. do caralho, é. né, é. Não, sou biscate, caralho, é. velho. Pô, chega no Ceará, fala o quê? Um biscatão lá no